Essa jovem é boliviana, tem 18 anos e espera um filho. Aos 15, se viram para Brasil por uma promessa de emprego, te por uma paisana, que sobrevive traindo bolivianos para trabalhar em confeccionas clandestinas em São Paulo. trabalhava assim, das sete da manhã à meia-noite. Quando às vezes tinha muito trabalho, eu ficava até uma da manhã. Aunque trabalhava tanto, não recebia o salário que lhe haviam prometido. O meu corpo cobrava ela me falava que era estava pagando minha televisão e rádio e passagem essa jovem não necessita estadísticas para sentir em pele a dificuldade de ser um imigrante sem documentos uma realidade que afeta cada vez mais mulheres as possibilidades eh, de trabalho para os varones han mermado e agora as mulheres deixando suas famílias saem a los países vecinos. La masiva inmigración ecuatoriana en las últimas décadas es un ejemplo de los efectos de la inmigración, tanto para quien emigra como para quien se queda. Primero salieron mujeres, quedaron pueblos abandonados y luego fueron hombres. Ahí había habían pueblos en ciertas provincias sin mujeres, pueblos sin hombres, pueblos sin hombres y mujeres, no con ancianos y niños. Los impactos en la educación de los niños abandonados, separados de sus padres, El drama familiar de matrimonios separados y rotos tiene un impacto laboral gigantesco, además de la mano de obra perdida. Visto de cerca, cada individuo es único. Tiene su historia, su cultura, sus costumbres y características propias. Pero visto de lejos, sea hombre o mujer, nativo o emigrante, todos tienen el derecho de pasar desapercibidos, como uno más entre la multitud. Pero eso no siempre es lo que ocurre. tiene todo. Ele tem medo que dando um nome num hospital, a polícia vai saber daquele nome. Ele teme que indo a um, não sei, uma escola procurar o colégio para o filho, isso vai ser eventualmente um elemento identificativo de que ele está em situação irregular no país. Os sistemas de proteção ao migrante hoje são bem mais reduzidos, isso sim. Quem tem realmente proteção ou então apoios habituais, normais, integração acolhida pelos países é a migração qualificada altamente qualificada também que decidir isso, isso é verdade. E a migração mais comum eu diria, ele encontra muito mais barreiras sem dúvida, muito mais exceções, muitas dificuldades, muita exploração. Essas dificuldades fazem com que os imigrantes procurem unir-se, formando guetos aislados do resto do país onde vivem. Em São Paulo, por exemplo, muitos bolivianos convivem solo entre si, e não se sentem parte da sociedade brasileira. Esse processo é chamado transnacionalização. Quanto mais é, às, vezes, há, às vezes é divergente a cultura de um grupo ao outro, aí é, se acentua às vezes a necessidade do novo grupo se encontrar mais, celebrar mais as próprias festas, porque tem mais dificuldade. De, de sentir-se contemplado na cultura do outro. Não é à toa que você vê em alguns países europeus, por exemplo, o advento de alguns partidos políticos com discurso xenófobo, é, com uma densidade eleitoral expressiva. Esses indivíduos que são objeto de algum tipo de resistência, de dificuldade de sua inserção, tendam a se aglomerar até como mecanismo de defesa. Pero quien deja la tierra natal para obtener mejores condiciones de trabajo, en general se esfuerza mucho y acaba trayendo beneficios a la comunidad en que decidió vivir. Pero muchas veces eso no es reconocido. Es muy común que eh, la sociedad, los países, eh, promover homenajes centenarias a los migrantes. Erguer un monumento do imigrante por los 100 años de migración. Mas nós temos a oportunidade de dar essa homenagem no momento, não esperar que 10 anos para que reconheçam o valor dos migrantes.